Oi? Eu sou, sou botão. botão, esse, esse é o mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar mais um recurso novo que o Office 365 vem proporcionando para facilitar a sua vida, que é a validação de dados dinâmicos. De Lembra que quando você coloca aquela caixinha, né, que você clica na célula ela vem uma listinha? Então agora dá para fazer com que ela se auto-expanda automaticamente, sem que você faça grandes coisas como enfiar um desloque no livro. Então se você não entendeu nada e quer ver como é que funciona essa mãozinha na roda, fique aí depois da vinheta que a gente vai mostrar novamente como as coisas estão cada vez mais fáceis. Certo, meu caro Otávio? Então, só manda um beijo pro Paulinho pra mim. Beleza? Beleza ou não, Livião? vamos lá moçada, qual que é a ideia de hoje, né? Colocar validação de dados no Excel, então primeiro o que que é a validação de dados? São algumas ferramentas, algumas alternativas que você tem para evitar com que os usuários cometam erros quando eles vão mexer na sua planilha, então você pode colocar restrições de data, restrição de máximo e de mínimo, restrição de tamanho de texto, você pode colocar várias restrições, ou aquelas famosas listas, né? Que quando você clica, em vez de você simplesmente digitar, você pode selecionar isso dentro de um combo de valores, beleza? Então isso é a validação de dados. O que é a validação de dados dinâmica? É o fato de automaticamente a matriz ela se expandir à medida que você vá mexendo na sua base. Então para você que está aí mais perdido que cebola em salada de frutas, então como é que eu faria uma validação de dados né, nesta planilha? Então se vocês observarem, estou meio preguiçoso e utilizando o exercício do vídeo anterior, onde a gente separou aqui pela função único né, e pelo classificar é, os valores exclusivos, inclusive já coloquei dentro de uma ordem alfabética. Então, se você está com dúvida quanto a essa explicação, peço gentilmente que você primeiro acesse o vídeo anterior para depois chegar até aqui. Agora, se você já sabe como fazer, seja bem-vindo. Bom, muito bem. Imaginem que eu vou pegar uma célula qualquer aqui. ó, Vou pegar essa célula G3, beleza, Otaviel? E vou colocar uma validação de dados. Então, de novo, que eu falei no começo do vídeo. Validação de dados. Então, validação de dados. De certa forma, valida o dado que você está colocando. Ela restringe os valores dependendo do que você quer que você vai colocar na célula. Tá, ok? Então, nós vamos colocar uma lista. Então, vou pegar aqui aqui ó, dados, validação de dados, permitir, em vez de qualquer valor, eu vou permitir uma lista. Então, quem já trabalha com validação de dados, né, como é que faria o processo natural para colocar uma lista? Iria clicar aqui, iria selecionar essa base de dados aqui que vai de D3 até D13, beleza? Como é que você sabe, você não tá nem olhando, mas beleza, vai de D3 até D13. Vou dar um ok e vou dar um ok de novo. Então, o que que vai acontecer, tá, viu? ó ele vai colocar aqui uma validação de dados com todas as cidades que eu coloquei anteriormente na minha base. Então se eu fizer desse jeito, posso fazer? Pode, não tem problema nenhum. Qual que é o problema? Se eventualmente eu vir aqui na minha base e inserir uma cidade que não estava anteriormente, ela não vai ser pega na validação. Por quê? Apesar de eu trabalhar com o um conceito de matriz dinâmica aqui, ó, vamos supor que eu vou colocar uma cidade que vai extrapolar essa matriz dinâmica. Então ST, vamos pegar uma cidade com T, pode ser? Então eu vou selecionar aqui e vou inserir uma uma nova linha nessa base, inserir, deslocar célula para baixo. Então note que na minha, na minha validação aqui, no meu classificar junto com o único, ele já pum, extrapolou e colocou um zero, já que eu não tenho nada aqui. Se eventualmente eu digitar Tietê ou qualquer outra cidade, ele vai reajustar essas informações aqui nessa base do lado. Então vou dar o Enter, olha lá, Tietê foi colocado na minha base de dados. Beleza? Então isso funciona a partir do único e a partir do classificar, que é este conjunto de dados. Só que se a gente pegar a validação de dados, que foi feita na célula G3 que tá aqui que nós fizemos e clicar nela vai estar a nossa listinha como nós colocamos anteriormente. Só que se você arrastar para baixo aqui ó, não vai estar Tietê. Por quê? Porque quando você fez a seleção da base de dados, você selecionou apenas este intervalo aqui. E este intervalo aqui, ele não contempla a nova extrapolação que teve ali pra Tietê. Então ele não tá pegando. Então você teria que entrar de novo, selecionar. Ou para aqueles que já trabalham um pouco mais avançado dentro do Excel você poderia fazer isso por desloque que dá também. Só que aí é que vem, né? A... Tetinha, né A mão na roda das novas ferramentas do Office 365. Eu não vou mexer em nada. Eu só vou acessar a validação de dados de novo, que está aqui na base G3. Se eu vir aqui em dados, validação de dados, vai constar aquela validação que a gente colocou anteriormente, que se vocês observarem, está pegando de D3 até D13. Por isso que Tietê tá fora. O que eu vou fazer? Eu vou deletar essa merda daqui. Vou colocar um igual. E olha lá. Eu vou apenas na primeira informação da base, que é a célula D3. Se eu der um Enter agora, um OK aqui no caso, vai dar merda. Por quê? Porque daí vai ficar só tuba Aí é que veio o lance. Então, meu querido, presta atenção agora nesse momento que a gente falou esses seis, sete, não sei quantos minutos ele vai deixar para chegar neste momento agora. O que você tem que fazer agora é o seguinte. Depois de você selecionar a primeira informação na base, você vai colocar um jogo da velha ou para os mais jovens, um hashtag. A hora que você coloca esse código do hashtag, o Excel vai extrapolar automaticamente a sua lista sem que haja a necessidade de você fazer isso por outras maneiras muito mais complicadas. Então se você der um ok aqui, Otávio, olha lá, vai funcionar. Então se você clicar aqui, ó, ó, o Tietê aqui embaixo, já apareceu. Qualquer modificação que eventualmente você venha fazer na base de dados, vai ser colocado na planilha. Vamos supor que eu vou tirar o Tietê daqui. Eu vou excluir essa, essa linha aqui que eu tinha colocado anteriormente. ó, Excluir, deslocar para cima. O que, que vai acontecer? Saiu do meu único, do meu classificar, automaticamente saiu aqui da minha base de dados. Se eventualmente eu inserir gente aqui, por exemplo, Exemplo, bebedouro. Bebedouro, que não está na base, Bebedouro, tá certo. Aliás, um abraço lá pro o pessoal do Paro, clientão nosso aí, um beijão para vocês. Bebedouro, automaticamente ele entrou nessa lista e entrou na sua base de dados. Então, note, qualquer coisa que você for enfiando o cadastro, vamos supor que você vai colocando o cadastro, vai colocando o cadastro, imagina que isso é uma base de clientes. Você colocou o cadastro na base, automaticamente, pela função ali do único, do classificado, ele já filtra quais são exclusivos, que automaticamente já entra na sua base de dados. Ou seja, meu caro Otávio, dá para fazer isso nas outras versões? opções do Excel dá só que você vai levar um pouco mais de tempo vai ficar um pouco mais moroso com essas novas opções essas novas alternativas você vai ganhar sobretudo produtividade que este é o lema do Excel muito bem Nossa acho que eu falei tanto que tá até espumando o cano da boca Beleza então se você gostou não deixe de deixar as suas considerações o seu like se inscrever clica nas porra dos negócios aí se você não gostou dá o desjoia e vai embora volta no outro vídeo que te interessa talvez te agrade beleza agora se você não gosta de mim ou do canal aquele abraço você não tá pagando nada aqui para assistir Beleza, Davi? Fui muito grosso? Então tchau, beijo nas meninas, chute nos meninos e até a próxima semana. E não deixem de mandar sugestões para os nossos vídeos aí, porque, como eu disse, é uma tarefa muito árdua trazer alguma coisa nova toda a semaninha. Um beijão. Ai. A idade chega. Minha barba tá branca também. Né?